E lá vai o campeão número 1 um das corridas corridosas, o Chaves, o campeão, e ele está jogando, e ele está indo, passando de um, passando de outro, e passou, e passou de todo mundo, e agora ele está em primeiro lugar, é o Chaves, e ele está ganhando, é isso aí, e ele ganhou, viva, eba! Uhum. Veja só, Chaves, eu tenho um carro super bonito e com uma pintura resistente a rodas, espetaculares e uma aparência incrível, igual a mim. Legal, posso brincar com ele? Não, você não pode entrar no carro. Mas você pode ver eu brincando. Ah, mas isso é sem graça. Eu não tô nem aí pra você e seu carro. Espera aí. O que adianta eu ter um carro se ele não fica com inveja? Sim. Ô, oh, Chaves, eu estou tentando lhe dizer que meu carro é o melhor do mundo e eu não te empresto. O melhor do mundo ele não é mais, não. Por quê? Porque o Nione foi subir em cima dele e amassou ele todinho. O Kiko, como é que isso funciona? Saia de cima do meu carro! O que eu faço agora? Veja, colocar um, colocar um tapete na vila. Não é mesmo? que eu acho que eu sei como é que ele pode resolver o seu problema. Nos filmes de ação, as pessoas davam uma pancada no carro e ele funcionava. Vamos dizer se é verdade. O papai, o senhor vai está bem ali. Veja. O Chaves, lembra quando você me ajudou a lavar meu carro? Sim. Eu trouxe um presente para agradecer a você. Ui, que legal, muito obrigado, senhor Barriga! Divirta-se! Ô Chaves, eu posso brincar com o seu carro? Hoje não, mas amanhã talvez Já sei Se você me deixar brincar com seu carro Eu deixo você brincar com o meu Tá legal